Nova carta no Clash Royale Saiba como ativar a Torre do Rei com a nova carta, veja gameplays que acabaram vazando aí Já dentro do jogo do Clash Royale, tudo aqui, agora, no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar de coisa boa, coisa que todo mundo gosta A nova carta do Clash Royale, sim, pegou todo mundo de surpresa, inclusive a gente Sim, todo mundo ficou surpreso com isso a nova carta do Clash Royale, a pirotécnica, isso mesmo, pirotécnica no Clash Royale Bom, o que a gente sabe aí sobre essa nova carta, lançaram um vídeo no TV Royale, com certeza ali é, você já deve ter visto é, O TV Royale que é o, o vídeo oficial aí, onde eles é, é, mostram as novidades que vão vir para a próxima atualização o Drew e também o Seth acabaram falando sobre essa nova carta Mas eu queria falar de uma outra ótica, isso mesmo O vídeo tá lá com todas as, as novidades, falando sobre a carta e tal, história, pá Mas eu quero mostrar pra vocês como ativar a torre do rei com essa nova carta E mostrar também algumas pessoas que conseguiram já jogar com essa nova carta dentro do jogo Isso mesmo, acabou que no momento de lançar algumas informações eles colocaram a carta pra você jogar Dentro do jogo na parte de guerra de clãs e acabou que algumas pessoas conseguiram jogar Então tem alguns vídeos aí, tanto na internet, é, no YouTube, quanto é, em redes sociais Eu Vou mostrar pra vocês alguns desses vídeos também com a gameplay dela Bom, o seguinte galera, nós estamos aqui dentro do Clash Royale E aqui, como você sabe, aqui não tem muita informação O que a gente tem aqui é aquela... Carta em breve, disponível em breve, tá aqui, ó, não tem nem data ainda, pelo menos não aqui, né, mas a gente já sabe a data que, que vai ser, vai vir aí, vai vir junto, provavelmente junto com o novo, a nova temporada, né, a nova season, que acaba aí, ó, em 3 dias, se não me engano, isso 3 dias e 15 horas, provavelmente então na segunda-feira, na segunda-feira, hoje é quinta, sexta, sábado, domingo, isso mesmo, na segunda-feira provavelmente que vai ter a nova, a nova... Um novo passe de batalha, um novo passe da temporada, né? A nova temporada começa segunda-feira, então viria junto. Bom, o que eles fizeram? Acabaram colocando também aqui no TV Royale, no News Royale, na verdade, as informações dessa dessa carta. Como eles colocaram essa imagem? Simplesmente a imagem, mais nada. E veja a nova carta. E aí direciona para o vídeo. Que eles mencionam, que eles falam sobre a nova carta Bom, mas vamos focar aí no que você quer saber Você quer ter novidades, quer ter informações sobre essa nova carta Bom, estamos agora no Twitter, galera Isso mesmo, o Twitter oficial do Clash Royale Clash Royale BR Pra vocês aí que querem acompanhar também Isso aqui é oficial em português, tudo em português Onde eles falam, nova carta revelada, conheça a lança-foguetes Depois eles alteraram para Pirotécnica Eu Pirotécnica isso mesmo, técnica. Bom, eu preferia lança-foguetes E vocês? Eu preferia lança-foguetes, achei mais da hora Bom, o que acontece? Eles lançaram isso daqui também, essa informação Mas eu fui procurar aí Algumas outras informações na internet também E aí, eu vim aqui e coloquei Firecracker, que é o nome em inglês da, Dessa carta e procurei como vídeos pra saber o que a galera tinha visto, pra saber se alguém conseguiu jogar nesse pequeno tempo que eles liberaram dentro da guerra de clãs. Bom, e eu achei alguns vídeos, vou colocar pra vocês aí já o primeiro, é esse vídeo aqui, é do Vegito, pelo que eu vi aí, Made in Índia Ele utilizou ela lá, já colocou ela ali ó, já batendo na torre com essa nova carta, então você vê aí alguma jogabilidade com ela, já, te, já tem ela pra utilizar ali. Pelo menos ele já já conseguiu jogar, ó E aí ela atira E ela anda pra trás duas, dois quadrados Ela atira um projétil, um míssil mesmo E esse míssil quando acerta ali o alvo Ele abre Ele abre ali em seis ou cinco Acho que cinco partes Cinco projéteis que vão se distribuindo ali Então, abriu, ó essa, essa imagem agora do final Deixa eu botar no final de novo pra vocês verem Essa imagem é muito importante, isso aqui, ó Essa imagem aqui, ó Ela bate na torre e abre Olha a, a distância que ela vai, ela abre muito, abre bastante realmente Você viu ali, deixa eu pôr de novo pra você Na hora que bateu na torre ela abre e vai quase no final da arena, Ó, dá uma olhada Ela vai bater ali, a, a pirotécnica volta pra trás duas casas, ela abre e vai quase no final da arena Ou seja, é possível ativar a torre Eu vou mostrar pra vocês esse vídeo ativando a torre com a nova carta, bom não foi só esse vídeo que a gente viu A gente viu também esse outra, essa outra pessoa aqui Que colocou até num celular most, gravando o celular Acho que não tava, ficou surpresa e foi gravar o celular E aí mostrando ela a, a, Interagindo com outras cartas, né Batendo ali, ela bate, volta pra trás E ela vai atir, é, a, ir, ir pra torre lá também, ó Olha lá, bateu Ativou a torre, é isso, é isso, tem mais vídeos mostrando pra vocês também, mas isso é muito importante, ó Olha esse momento, ó, esse momento aqui, ó, olha o posicionamento que tá a mosqueteira E o posicionamento que ela tá, ela atira, ela volta pra trás, e aí o, o projétil vai na, na direção da mosqueteira Bate na mosqueteira, Olha, lá, bateu na mosqueteira, abriu, e ali, ó, são cinco, cinco projéteis Cinco projetos que abrem e batem direto na, nas duas torres ali A gente viu ativando a torre do rei Então dá pra você usar ao seu favor também Ativando a torre do rei com essa nova carta A pirotécnica aí em português, hein? Então muito legal Novamente pra vocês aí, é esse momento que ela ativa a torre Bateu, ativou a torre Então a, encontrou alguém ali com uma pirotécnica? Bota no meio ali, em frente às torres, bem posicionada que você consegue ativar a torre eu Vou mostrar pra vocês mais uns vídeos pra vocês darem uma olhada Bom, esses tem muita gente aqui comentando, alguns botaram no, nos canais Então tem muita gente comentando a respeito dessa nova carta também Bom, mas eu quero mostrar pra vocês elas em outras... em outros... Três vídeos que eu separei pra vocês Num desses ele também ativa a torre Então, bora lá, vamos conhecer na prática, na gameplay Jogada por vocês aqui no canal Bruno Clash Bom, tá aí pra vocês o um outro vídeo Nesse vídeo eles pegaram de dentro do jogo um parceiro do clã Botou lá e aí a galera começou a utilizar Viram aí esse replay, esse momento importante Onde as cartas foram escolhidas e aí a gente vai ver ali, ó, eles utilizando a nova carta Na verdade, acho que nessa daqui, quem, quem conseguiu cair com a carta foi o adversário Então o adversário teve a possibilidade de escolher, olha isso, escolher Imagina você tá lá e vem uma carta nova e você falou ué, que carta é essa, mano? E aí você escolhe sem saber, né? Porque nesse momento a Super Saiyan não tinha anunciado ainda que tinha pra vir pro jogo uma nova carta Então você tá lá jogando, daqui a pouco aparece uma carta Olha lá, a carta tá lá no jogo já, ó E aí o, até o adversário, o Amiga que colocou ali embaixo, colocou um... Uou, wow, como assim? Que, imagina, cara, você tá jogando com um cara, vem uma carta nova Você fala, mano, que carta é essa, cara? Que doideira é essa daí, cara? E aí, é muito legal, porque imagina a reação do cara que tá jogando E a reação do cara que não... Que não tá jogando com ela, o cara que tá jogando contra ela Imagina que loucura pra esses dois caras a, Essa experiência de pegar um cara que tá jogando com ela E a experiência de jogar contra ela Uma carta nova, a gente vai vendo ali Nesse momento, uma gameplay completa pra vocês aqui Onde eu trago as informações, as novidades E a gente vai vendo aí tudo que vazou dela Olha lá, Ela vai ali, ó, defender, ela bate, como ela bate na primeira e nos de trás também Ela defende muito bem também contra porcos, porcos reais, ó E aí o Yusuf ali tá todo felizão, né? Porque, pô, jogando aí o, os desafios com a nova carta ainda Imagina que loucura, hein? Que loucura, doideira demais, né? Bom, pra ele aí, acho que funcionou muito bem O AMD ali, acabou até Largando mão, falou, meu Deus, não dá, né? Tipo, pô, sem chance, não tem como Acabou é, perdendo A partida ali, não tem como, vai ser três coroas Ali, ou, ou não, será que tem? É, acho que, acho que eles estão brincando ali Estão se divertindo O Yus, Imagina o Yusef, na hora que, que Jogou com essa nova carta, ele deve ter falado, Mano do céu, que sorte Que eu dei, olha que loucura, hein? Mas é isso, ó. Rolou ali assim. Olha lá, duas da nova carta. Meu Deus do céu. Imagina, bate na primeira, pega tudo de trás. Isso vai ser ótimo contra gigante. Contra o Goblin Gigante também. Contra Golem, por exemplo. Então, já tem aí, ó, pra quem reclamou tanto de Golem na temporada passada. Tá aí, ó. Uma carta que vai ajudar muito contra Golem também. E aí, a gente vê, ó, duas das no da nova carta ali. Aproveitando pra, pra ser utilizada bastante ali, o Yussi. Acabou colocando bastante elas na arena pra gente Então, uma gameplay completa pra vocês Do Amja, Amja contra Yusuf Muito legal, galera, muito legal mesmo, ó Duas da nova carta ali, muito legal, batendo e voltando Ou seja, ela pode ficar ali, é, pro te o tempo todo ali Só batendo, voltando, batendo, voltando, batendo, voltando E vai acabar sendo três coroas, de uma forma ou de outra Mas acho que vai ser pro outro lado, pro Amja Que acabou deixando vacilou ali o Yusuf, tava todo felizão né, acabou deixando bater ali ó, não teve jeito Três coroas na cabecita, não teve jeito O Amdi acabou ganhando, mandou um ou wow ali Mas imagina, o Yusuf tava muito preocupado de perder Muito preocupado, tava nada né, tava tranquilão Bom, bora lá então pro próximo vídeo Esse é o próximo vídeo aí, você vai vendo Kakarote contra o CM É, o Simi, Simicuf, Simiguf, não sei, acho que é isso Bom Aparece ali a nova carta, lá em cima Pro Simil Gilf. e você vai vendo ali Que ele vai batendo ali, ó Vai quase ativando, se o, o lançador Tivesse um pouco pra trás ali, já ativava Aquela torre tranquilão, hein Então, foi um vídeo mais rápido aí mas a galera que gravou ali, gravou, imagina o desespero pra gravar se acaba gravando rapidinho, pelo menos no final Bora lá agora, eu vou mostrar pra vocês a outra, o outro vídeo mostrando ativação da torre do rei Bom galera, o vídeo é esse daqui, você vai ver, é bem rápido, mas é, eu vou ficar dando um loopzinho aqui pra você poder ver ó. Presta atenção na hora que chega ali, é, a, aquele mago de gelo Ah, vem a, a bomba nele, a, o míssel nele e aí, depois que o míssel bate nele, ele abre e aí vai direto na torre Prestem atenção, ó, prestem atenção agora, agora vai mais devagar, ó Ele vai ali, ó, já tá com a nova carta na arena Bota o mago de gelo lá no meio, bem no meio Bate nele, abre, vai uma em direção outra torre, vai uma na torre do rei A da torre do rei bate na torre e ativa a torre do rei, cara Animal Dá uma olhada mais uma vez aí pra você ver como é que rolou essa nova carta contra esse Mago de Gelo Muito bem colocado, bem no meio Exatamente no meio ali, ó Tranquilão, e aí o Missile vem nele, bate Abre e vai direto pra Torre do Rei Ou seja, dá pra ativar a Torre Também com essa nova carta E pelo jeito é muito Mas muito fácil de ativar a Torre do Rei Com essa carta, então você acha que vai precisar de nerf? Você acha que eles vão diminuir o alcance do segundo Projétil ou não? Bom, muita coisa nova Vai acontecer com essa nova carta, a entrada dessa nova Carta e eu quero saber de você, se você gostou dessa nova carta, comenta aqui embaixo O que você achou dessa nova carta e se você Acha que tá muito forte, tá roubada Ou não, comenta aí E assim que eu puder trazer um vídeo jogando Com a nova carta, fiquem ligados Fiquem ligados, pode ser mais próximo do que você Pensa, eu trago pra vocês Aqui no canal, então não esqueça